Olá, você está no Conquiste Resultados e no vídeo de hoje eu vou trazer um teste de áudio do Zoom H1 com guitarra. Ok, então, antes a gente começar a fazer os testes do Zoom H1 com a guitarra e demais aparelhagens aqui, vou mostrar para vocês como é que vai estar o nosso setup configurado aqui. Bom, inicialmente nós vamos ter o Zoom aqui nesse tripé, o Zoom aqui daqui a pouco eu já vou passar as configurações que nós vamos trabalhar com o Zoom. E aqui nós vamos fazer um teste com esta guitarra. O nosso guitarrista aqui. E depois ela vai estar ligada inicialmente nos monitores de áudio da KRK, o RollKit 5 geração 3, que eu já deixei aí para você no canal um review. É só clicar aí nos cards do canal e você vai ter o um review do RollKit 5. E depois que a gente fizer essa passagem aqui pelos monitores, nós vamos chegar aqui e fazer o teste com esse amplificador aqui, valvulado, o Blackstar, que é um amplificador de altíssima qualidade, que vai reproduzir sons de muito boa qualidade para você. Se você tem interesse em um review desse amplificador, deixa aí nos comentários aí que a gente vai fazer um review bem legal desse amplificador aqui, que tem várias funções, como por exemplo, reverb, equalização e outras coisas mais interessantes, um amplificador valvulado, beleza? E como guitarra, nós vamos utilizar esse modelo aqui da Ibanez, Iron Label de captador ativo, nós temos dois captadores ativos aqui, e Ponte Flutuante, que é uma guitarra excelente também para reproduzir sons. Voltando aqui para o Zoom, nós vamos ter a seguinte situação. O Zoom vai passar pelas configurações de MP3 em 256kbps. E depois nós vamos utilizar mais três presets do modelo Wave, que vão ser 4416, 4824 e 9624. Então vamos aos testes lá, então. Começando, então, com o Zoom em MP3 e a 256kbps. Música <risos> We'll Se vocês tenham gostado desse teste do Sua 1 com guitarra, se gostado, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, muito obrigado!